Olá amigos, estamos a celebrar o 12 Domingo do Tempo Comum. E a liturgia neste domingo, de forma especial, o Evangelho, que é aquilo que vamos meditando neste espaço, um Evangelho que nos quer desafiar. E é tão importante nós sentirmos desafiados pela Palavra de Deus. Naquilo que é o corriqueiro da nossa vida, o nosso dia-a-dia, -dia, todas aquelas coisas que nós vamos fazendo todos os dias, sejamos capazes de nos sentirmos interpelados pela palavra de Deus. Porque é Jesus que nos fala. E quando escutamos o Evangelho, é Jesus concretamente que quando fala aos seus discípulos, quando se dirige àqueles que o ouvem, à multidão, tantas vezes a quem ele se dirige, nós estamos aí no meio também. Também é a nós que Jesus está a falar. E hoje Jesus, através do evangelista São Mateus, que acompanhamos neste ano A, Jesus está a deixar-nos um desafio. Ou melhor... Está a deixar-nos uma provocação. mas está a deixar-nos uma palavra de encorajamento. Assim é, não temais. E Jesus deixa-nos esta palavra para que não tenhamos medo, sobretudo não tenhamos medo no meio das dificuldades. Não tenhamos medo quando somos confrontados com os problemas. Mas não tenhamos medo de testemunhar. Não tenhamos medo de nos afirmarmos como cristãos, de dizermos que somos batizados, de dizermos que vamos à missa, de dizermos que rezamos, de dizermos que defendemos valores que os outros muitas vezes não defendem e que muitas vezes nos acusam, muitas vezes nos apontam o dedo ou julgam-nos, criticam-nos. Não tenhamos medo de nos afirmarmos como igreja neste mundo. E é tão importante nós olharmos para cada um de nós próprios como estes membros deste corpo tão vasto que é a Igreja. Porque a Igreja não é o Papa, não são os bispos, não são os padres, os religiosos. Não, a Igreja somos cada um de nós batizados. E por isso mesmo temos esta missão de nos afirmarmos sem medo como cristãos neste mundo em que vivemos. Somos muitas vezes provocados. Às vezes, tu, na escola, com os colegas, por onde andas, és muitas vezes provocado por aqueles que não são cristãos e que muitas vezes te desafiam. Não tenhas medo. Não tenhas medo de te afirmar porque Jesus está sempre connosco. E não tenhas medo quando, muitas vezes, para te afirmares, podes até sair prejudicado. Porque Jesus está contigo. O Senhor não te abandona. Ele não nos abandona nunca. E Ele protege-nos. É isto que ele nos quer dizer nesta palavra deste domingo que nós escutamos e que te convido a meditar de uma forma muito especial. Convido-te a rezar esta palavra, a rezar este Evangelho, a olhares para dentro do teu coração e a perguntar te como é que eu posso ser mais cristão? Como é que eu posso afirmar verdadeiramente a minha fé? Faz desta palavra a tua oração. Faz desta provocação o teu desafio nesta semana. Procura viver assim, viver como batizado, crente, mas acima de tudo confiante de quem acredita, de quem deposita a sua vida nas mãos de Deus, de quem se entrega e não tem medo. Um bom domingo.